Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Nesta aula, iremos discutir e entender o conceito de densidade. Vamos olhar essas duas imagens. Uma delas, essa primeira aqui, é um barquinho de papel boiando na água. Já essa outra, nossa segunda imagem, nós temos um limão afundando na água. Por que será que um objeto é capaz de boiar e o outro não? Tudo bem, você pode me dizer que é porque o papel é mais leve que o limão mas eu quero que nós entendamos isso com a física. Nesta aula, a gente vai tentar aprender, com a ajuda da física e um pouquinho da matemática, como é que funciona esse fenômeno onde alguns objetos conseguem banhar na água e outros não. Para isso, então, vamos entender primeiramente o conceito de densidade. Bom, a densidade é a relação entre a massa e o volume de um determinado material, sendo que ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Matematicamente falando, existe uma fórmula que nós podemos utilizar para calcular a densidade. Então, a fórmula da densidade vai ser densidade é igual a massa do material dividida pelo volume desse mesmo material. Ou, para simplificar aqui para a gente, nós podemos apenas colocar d de densidade é igual a m de massa sobre v, que significa volume, certo? Veja na equação que a massa está no numerador e o volume está no denominador da fração. A unidade de medida que nós utilizamos para a densidade é o quilograma, ou seja, o kg por metro cúbico, o m, e o sinal de cúbico aqui em cima. Para entendermos, então, como é que ocorre na prática, vamos pensar o seguinte. O que, que pesa mais? Bom, aqui do lado nós vamos ter 1 um kg de feno. Desse outro lado aqui, nós temos 1 kg de tijolos. O que você imagina que pesa mais? Na verdade, eles possuem o mesmo peso, ou seja, a mesma massa. O que diferencia 1 kg de tijolo de 1 kg de feno é a densidade, porque 1 kg de tijolo apresenta um volume muito menor que 1 kg de feno, certo? Então, a gente pode afirmar que a densidade de cada material depende do volume por ele ocupado. Agora que finalmente entendemos qual é o conceito de densidade, vamos tentar entender aquela primeira questão que eu fiz para vocês nessa aula, aquela de que por que será que alguns objetos afundam e outros banham na água. Bom, eu vou explicar isso fazendo alguns desenhos para ilustrar melhor. Então, aqui a gente tem três copos com água e vamos ter o mesmo objeto que será colocado em cada copo. Ao colocar nosso quadradinho dentro do copo de água, ele afundou e foi direto para o fundo do copo e lá ele ficou. Quando a gente tem esse tipo de situação, do objeto afundar na água, nós dizemos que a densidade desse objeto é maior do que a densidade da água. Nesse segundo copinho, eu estou colocando esse objeto e ele boiou. Então, ele não foi direto para o fundo do copo. Quando a gente tem esse tipo de situação, onde o objeto boia na água, a gente diz que a densidade desse objeto é menor que a densidade da água. Já nesse último caso, quando a gente coloca o um objeto na água e ele não foi nem profundo, mas nem ficou na superfície, ele ficou ali no meio da água em equilíbrio, a gente diz que a densidade desse objeto vai ser igual à densidade da água. Tem vários experimentos que você pode reproduzir aí na sua casa. É só pegar algum recipiente com água e colocar alguns objetos, mas muita atenção que esses objetos não podem estragar na água, tudo bem? Então você coloca esses objetos na água, e observa se eles vão afundar, se eles vão boiar ou se eles vão ficar no meio da água. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!